Somos um bisqueiro com aquilo que poderás encontrar na edição desta semana do 74. Cédric Carvalho foi um dos ativistas detidos em 2015 em Angola durante uma sessão de leitura de um livro sobre métodos pacíficos de protesto. O jurista, escritor e jornalista foi então condenado a 4 anos e meio de prisão por preparar uma rebelião e associar-se com malfeitores, alegadamente. A partir de Santarém, tendo como mote as eleições gerais angolanas do próximo dia 24, Cédric Carvalho conversou com a nossa jornalista Joana Ramiro sobre o estado atual da política angolana, das aspirações da juventude do país e das suas expectativas em relação à democracia, e à liderança e popularidade do MPLA. Nas crónicas temos o habitual texto de um dos ladrões de bicicleta, João Ramos de Almeida, escreve sobre os 10 causados pelas palavras ditas por Luís Montenegro na festa do Pontal, em Quarteira. E temos também Felipe Vargas, que parte de um elogio ao BUM, um festival que aconteceu o mês passado em, Dan em Danhá Nova, para pensar na música como ferramenta política lubrificante social, ingrediente de uma vida que será muito mais que a notícia de abertura dos telejornais. Desejo-vos boas leituras, um ótimo fim de semana, boas férias se for o caso. Continuem a ler-nos e sigam-nos nas redes sociais. Obrigado.